Nesse vídeo a gente faz o review do Octabox 120cm da Godox, fica ligado! salve galera, como vocês estão? Desejo que bem. E nesse vídeo Review Tech de hoje a gente faz o review de um modificador de luz, né? Um difusor que é o Octabox 120 da Godox. Ele é uma ótima alternativa para softbox, para estúdio, para o seu retrato, para sua fotografia ou para sua videografia também. E diferente do softbox, né? O softbox normalmente são retangulares ou quadrados são retos né mais ou menos e os octabox tem o um formato de né octa então eles são mais redondos e você tem uma outra qualidade tanto na caída da luz e da sombra do seu fotografado do seu objeto como também tem um outro efeito no cat eye que é a luz no olhar do seu fotografado quando a gente tem um close ou tem uma foto retrato, você consegue ver nos olhos da onde está vindo, se tem uma direção, uma luz direcional ou não e ali você consegue ver o formato, né? normalmente o softbox quadrados vão dar um formato mais quadrado e o octabox vai dar uma luz mais arredondada, mais natural, digamos assim mais parecida ou não com a luz redonda do sol, digamos e o softbox daria aquele formato mais de janela, mais quadradinho, né? Como se fosse uma janela te iluminando. Então é uma opção diferente e muito boa para suas fotos e vídeos. Segue uns exemplos de ensaios que eu já fiz, tanto usando o Octabox com LED por dentro, como também usando flash e eu acabei fazendo já alguns ensaios fotográficos alguns casamentos usando exatamente esse equipamento e sem sombra de dúvida, eu achei um resultado ótimo, por isso continuo utilizando, porque ele dá uma ótima luz e uma ótima qualidade, dependendo de como você usa. Ele não é muito gigante, assim, aberto ele é grande, mas ele é fechado em forma de guarda-chuva não ocupa tanto espaço, então dá para você usar ele e levar deixar guardado, tem um vem com uma bolsinha certinha para você pôr ele e usar no seu ensaio junto na mala de tripé, você deixa ele guardadinho ali e usa nos seus ensaios. Já fiz alguns ensaios também corporativos com ele, só utilizando ele e uma outra fonte de luz atrás e o resultado tem sido excelente. Estou amando o resultado, continuar usando, quem sabe ver outros modelos parecidos ou menores também, é uma boa alternativa para quem... Não tem tanto espaço ou não precisa de uma fonte tão grande de luz. E na parte técnica, quando você for estudar sobre iluminação e as leis da iluminação e por aí vai, você vai ver que quanto maior a fonte de luz, mais suave é a luz no seu objeto, no seu fotografado. Então, por ele ser um Octabox 120, o Fall Off a luz e a sombra que caem pelo objeto são bem suaves mesmo tendo só uma camada de difusão porque ele é virado ele é feito para você pôr o flash ou led virado para trás tá o então, guarda-chuva aqui você põe o flash virado para trás para rebater dentro dele e espalhar no seu objeto então não é uma luz direta né tem outros que são octabox e você põe para trás o octabox e aí ele joga a luz direto no seu objeto e aí o que acontece normalmente a luz se concentra no meio e tem alguns que tem dupla difusão, certinho, mas tem outros que não tem. Então você tem uma concentração de luz só no meio, quando ela é direta, né? Esse Octabox é diferente. Você põe ele virado para trás para rebater a luz e espalhar no seu objeto, que dá uma outra suavidade na sua fotografia e videografia. E você pode usar ele tanto quanto com luz contínua, com LED, também tem a opção de você usar ele ligado a LED na tomada ou você pode usar ele com strobes e flashes, a sua escolha. E por hoje é só galera, muito obrigado pela sua presença única aqui. Se te ajudou de alguma forma ou agregou valor de alguma forma para você, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e continue criando e se vê no próximo vídeo. Se lembre, vou ser é demais. Até mais.